Comigo mesmo que digam não Vão nos julgar por ser o que eles não são Deixa cuidar do teu doce coração já que o meu tem tá tuas. Olha, eu tenho voz para cantar, principalmente nos dias dos namorados. E é por causa dos dias dos namorados que nós nós vemos a rua, desta vez um pouco recheado, como os dois cameraman, estão a me sentir rico. Estamos aqui ao pé do, da Rádio Morena Comercial, a fim de sabermos um pouco das vendedoras e dos compradores. Afinal de contas, sobre o dia de São Valentim, muitos compram para pedir desculpa aos seus amores e outros compram para festejar mais um ano de, de relacionamento, né? Então já sabe o menino com voz de ouro está aqui para falar com vocês. Bora! Ya, olha, eu estou aqui com o meu primeiro entrevistado, que está aqui na bancada da Adelaide. Daqui a pouco vamos falar com a Adelaide. Então, bom dia. Bom dia. O nome? João Cali. João Cali, uh, veio comprar presente para pedir desculpa para comemorar o Dia dos Namorados. É <risos> oh, para comemorar um dia... O de São Valentim, de Paronense, com a mais amada. Então por isso eu estou aqui a fazer a compra da, da, da prenda para ela. Vim adquirir as mensagens da Doce é visto que São é um serviço muito bonito e que cocatei nos corações, então vim adquirir os serviços. E a mensagem para quem vai? É para a namorada. Para a namorada. Uh, para quem é esse presente? Amo-te daqui até a lua. Como é que se chama? Sonia Tavares. Sonia, você ama mesmo até a lua? Amor. Amas quem? Amo o meu amor. E qual é o nome dele? <risos> Ney Pontes. Ney Pontes? Olha para a câmera, não vemos nome. Ney Pontes. Ney Pontes. Uh, qual a mensagem que vai deixar para o Ney Pontes? <risos> que ele é o amor da minha vida, o pai do meu filho, e alguém muito especial para mim, que mudou muito a minha vida. Nesses dias, como era assim, o dia de São é, é Valentim, o dia que foi é datado com que os namorados se encontrem e que e comemorem este dia. Vocês sabiam que o dia do meu tio, do São Valentim, não é só comemorado pelos jovens, também pelas mamães? Mamãe, bom dia. Bom dia. Qual é o nome? É Albertina Pagamento. Ah, Albertina, veio comprar presente para o seu esposo? Sim. Como é que ele se chama? Ernesto. Ernesto Bartolomeu? Não, Ernesto Marcolino. Ernesto Marcolino. A o Albertina vê o, a televisão, né? Assiste. Conhece a nossa figura pública. O jornalista, as nossas figuras públicas. Os jornalistas, músicos e Algum, tudo mais. Alguns. Dê se tivessem o privilégio de namorar com uma das nossas figuras públicas, quem ela seria? Uh, e tem assim... Conhece as nossas figuras públicas? Sim, sim, sim. Tem assim uma figura pública que gostaria de... Que fosse se fosse a namorar? <risos> É meio complicado de dizer isso, né? É meio complicado, mas. Não, só assim. Uma brincadeira. Quem seria? Quer ser? E nenhuma. Não, não, não. Não gosta de nenhuma das figura figuras públicas? Gosta, gosto, mas já tenho a minha pequena. Sim, eu também tenho a minha pequena, mas. <risos> não posso. Ela vai ficar nervosa. Ah, é? Olha, sinceramente, não sei. para mim, o mais importante é o amor, né? Mas nunca olhasse assim uma novela, um filme uh, angolano, assim. Esse seria mesmo Não. Não, não desejas a ninguém? Não, não desejo a ninguém. Kelly Silva. Eu não sei de Silva com bastidores. Cinco minutos. E mamãe dá assim comigo. Cinco minutos. Cinco minutos. Por que Silva? Por que Silva? É bonito. É bonito. É tipo eu, né, mamãe? É bonito. As dele são cativantes. É tipo mesmo eu, né? sou bonito, sou romântico. nem um pouco. Sim. Essa parte não gravam, né? De um pouco, metem muito pouco. Se tivesse assim o privilégio de, de namorar com alguém, quem seria? Essa pergunta? Olha, sinceramente, cai a gola. Namorar com alguém? Uh, Eba! Quem seria? Quem... Eu não responder essa questão. Costa... Sou, sou... Uma brincadeirazinha. Ah, é? Eu gosto muito do Igor Benza, mas não é para namorar com o Igor Eu exulei que... Presta atenção, meu colega. <risos> Apresentador. Ai, o Igor Benza. Já são dois. Eu exulei que a se prepara. E aí, quem seria? É, olha, muito sinceramente... Não, não é crime. Muito sinceramente. Não é que... É um desejo que eu... É a se realizar mas se fosse para ter que namorar com alguém famoso sem olhar atrás seria o Igor Benza 3 <risos> ah, ah, eu, eu comigo seria o Big eu gosto muito da É carga <risos> e, e, e, e por que o Big Mel? Ah, porque eu venho acompanhar a carreira dela há um longo tempo eu sou fã deste cantor eu gosto muito dela a razão pela qual seria mesmo ele. Obrigado, por continuação, doutor Muriel. Ok, obrigada, Isso é azar. E, e, e o que é que pensa em, em comprar para, para o seu marido? Olha, é alguma coisa que se identifique mais com ele. Alguma coisa que identifique se identifique mais com ele, desde... Aquelas coisas que o João gosta muito de, de jogos, do Machete, do... do, do de, eu não posso falar senão vai, vai estragar a surpresa. João, Macherte, alguma coisa assim que eu, eu tenho certeza que vai se identificar com ele. E qual é o nome dele? <risos> melhor não falar. É melhor não. Quando a mulher fala, melhor não falar, e se preocupa. São três. É, então fala! <risos> E por que é que vocês, vocês, né, que vocês namoram? Porque quando namoram, lógico. Por que é que vocês que namoram comemoram um dia 14 de fevereiro? Para quê? O que, é que é o dia 14? Porque é um dia comemorativo, é um dia que, que trata o amor, a felicidade acho que é isso. E por que, que a data de hoje é especial? Porque é a comemoração de São Valentim, dia dos namorados, supostamente, né? Sabias que eu sou sobrinho do São Valentim? Oh, isso é bom, então sou primo. E, e já comprou o presente para o seu amado? Não, ainda não. Ora, graças a Deus, juntamente comigo. Não comemora por quê? Porque eu não achamos necessário. Tem muitas datas necessárias. Eu não acho que são Valentim o Dia dos Namorados é algo oficial pelo menos para mim, né? <risos> sabe quem é? porque são três? É. Sim, eu vou falar. Ele sabe quem? Ele sabe quem? Ela sabe quem? São três. Que Agora, fa... Agora fala o nome da Padam pela feminina. Fala, fala, fala. Leandina Simão. Viste? Nós homens, nós somos, somos muito sinceros. Eu... Tá, tá vendo? Nós homens somos sinceros. Nós também somos muito. Tá falando? E as mais sincera. Tá falando? Sábio. Sábio o quê? Tem muitos sábio, também, é sábio. Não posso. Ué? <risos> hey, São duas. Não pode falar o nome de uma porque outra vai sentir ciúme. Vai ser. Uh, no, no, não, não, não, não, não, não. serve, <risos> <risos> São três damas! Não pode falar da minha uma, né? Não, não dá pra falar o nome. Senão a outra vai... Não, ela já sabe. Ela já sabe. Eles são típicos de todos os rapazes. Mas eu falo mesmo o no nome da minha dama, Falo mesmo. Sávio. Sábio. <risos> dois sinais... é. não Sábio é isso. controla. Então, o nome é sabe outra também só sabe Sávio José. Sábio José. Sim, custou. Não, mas eu acho que as pessoas não são obrigadas a ter que divulgar certas coisas. Não, é só dizer o nome de certas pessoas. E vou falar nome errado, depois me crias os problemas. Quero dizer que me, quer dizer me que me é Me acabas outro. o casamento e, e é complicado. O casamento está para quando? Está para quando? Surpresa. Mas a Record Digital estará lá para fazer fotos e vídeos, É, é para já, é para já. Não tem é claro. Não tem como. Convito feito no ar. <risos> tá, tá bom. Obrigado, Diana. Obrigada. Mas já sabes que o... Eu sou um O Meu tio? Sim, sim. Qual a mensagem que deixa para as suas três amadas? Ah, três. Três amadas. foca aqui. A vendedora... A vendedora... Ainda vem aqui, ainda vem aqui. Ainda vem, vem aqui. Calma aí, Ainda ela fala teu nome. Janete Pacheco. Janete, estás a vender? Já, já compraste para o, o seu amado? Já, já comprei. Uau. Como é que ele se chama? Benedito Bastos. Estás a ver? As mulheres são sensíveis. Nós, nós, as, mulheres são, as mulheres não nós, nós, nós traem. somos honestas. O, honesta. Ainda seja mesmo honesta. Conheça as nossas figuras públicas. Conheço mais pouco. Vejo pouco televisão. Os apresentadores, os, os, os, os, os, os, os jornalistas, os repórteres e tudo mais. Conhece? Alguns. Se tivesse assim um privilégio de namorar com um, quem seria? Ninguém. Eu é E Ninguém Nos Gosta. Ninguém mesmo. Ninguém mesmo. Tenho o Ernesto Bartolomeu, tenho o Igor Benza, tenho o Bem-vindo Magalhães, tenho o Capapela e tudo mais. Não, mas também tenho o meu benedito, estou muito satisfeito. Graças essa. E, e já compraram muito ou nem por isso? Estão a vir, nas calmas. Estão a ver nas calmas. Investiga o moço. Boa! <risos> Mamãe, por que, que comemora-se o dia 14? Porque é dia dos namorados, São Valentim, em que implementou essa data e estamos a comemorar. Mamãe, até viu o telejornal? Parece que vi. Mamãe, não ouviu aquela parte que falaram que eu sou família, o sobrinho do São Valentim? Não, não vi Não vi sim. Não. Então já está a saber agora, eu sou sobrinho do São Valentim. Estás <risos> de parabéns. Obrigado. <risos> e, e outra uma compra: enquanto eu vou, vou, vou para o meu lado direito. E, e por que nós comemoramos o dia de São Valentim? É, essa é uma data que une os corações. É, já outra hora a, antes de Cristo comemorava-se por causa de um padre e neste preciso momento ele... que é meu tio São Valentim. <risos> São Valentim teu tio né ok, já é muito bom e é uma data que vem para unir os corações já trocas de presentes e é uma data de alegria não, não, não podemos só esperar essa data aqui para darmos para elas, né? Todos os dias temos que oferecer alguma coisa, mas essa data é mesmo especial. É mesmo especial, por isso também que vou falar com pessoas especial. Sabes que eu sou sobrinho do São Valentim? Não. Não. Tá bom. Continuação do outro dia e feliz dia de namorar. Obrigada. E aí, se tivesse o privilégio de namorar com, com uma das nossas figuras públicas, quem seria? A minha mulher. Não. A minha mulher. Fechado. Não tem como. E por que é que comemora o dia 14? Porque a minha mulher é minha namorada. Ouviram isso? Porque a minha mulher é minha namorada. Homem fiel. Nós homens somos fiéis, nós homens somos sensíveis. Sabias que o, o dia 14 de fevereiro é o dia, uh, foi um dia celebrado por causa do meu tio São Valentim? Eu não, não vou celebrar o dia 14. Não. Ela completou anos hoje. Parabéns para... como é que é ela que... é se chama? Florinda Daniel. Deixa uma mensagem para Florinda na no nossa escola. <risos> <risos> um, digo simplesmente que ela é muito especial. E por esse dia, por calhar também, o dia que dizem, é dia dos namorados. E é o dia em que ela completou mais um ano de vida, então está de parabéns. Eu sou o representante da feira, sou o realizador da feira Uau, que bom! Então, para essa, essa feira aqui, uh, qual é o objetivo? Uh, o objetivo da feira é vender presentes uh, uh, E ajudar aquelas pessoas que não têm assim pequeno emprego uh, E também ajudar a vender um brinde que é para as pessoas poderem se reconciliar Para aqueles que uh, têm problema, quem tem para isso E o representante já comprou para a sua amada? Eu já lhe falei lá, como tá vendo, lhe falei, tem tantos presentes, tira! Onde é que ela tá? É olha, olha, olha, olha, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Chama, chama a tua amada, chama a tua amada! Oh, mulher! Mulher! Olha, olha, fica ligado, vamos conhecer a amada do nosso, do nosso, do nosso representante! Amada! Uau, então, tudo bem? Tá tudo. É amada do nosso representante? É sim. Qual é o nome? Nair. Já preparaste o presente dele? Ainda não, não, estou a preparar. Estou a preparar o presente dele? Sim. Uau. Uh, então, já, já escolheste aqui o teu presente ou nem por isso? Já, já escolhi. Já escolheu, né? Sim. E por que, é que a gente está a comemorar o dia o dia 14, ou seja, o dia dos, dos, dos namorados? Por que estamos a comemorar o dia 14 de São Valentim? Por que estamos a comemorar esse dia? Ah... Uh, eu realmente nunca entendi o porquê que se comemora o dia 14 Mas Epa! eu nunca entendi, mas acredito que seja para se reconciliar Que é para fortalecer aquele laço é, a, Talvez depois de um ano, a, a vocês estarem juntos, aquele aborrecimento Então essa data vem que é para vos fazer lembrar que vocês são namorados E têm um, um, um compromisso Ô mano, aproveita nossas câmaras Eu vou te deixar com meu microfone Dá aqui uma declaração muito rápida mostrar que você é meu homem, a tua amada uma mão pega o microfone, uma mão pega a mão da tua amada. Vamos lá. Até se te deixa também está à vontade. Mulher, mulher, desde o dia que eu te vi, meu coração bateu tanto que até hoje não paro de pensar em ti. Que este dia de, de São Valentim seja para a gente renovar os nossos votos. E que no nosso dia. É, é também só próprio dizer que não vou desistir mais do casamento no dia 1 de novembro. É? Não vou desistir mais. Recordes tal? recordes tal? é assim. assim qual aí é o convite? Dia, dia 19, dia, dia 1 de novembro. Dia 1 de novembro deste ano estaremos no casamento. Públicas, quem seria? A minha mulher. A minha mulher. Fechado, não tem como. E por que que comemora o dia 14? Porque a minha mulher é minha namorada. Ouviram essa?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 Eu digo simplesmente que ela é muito especial e por esse dia, por calhar também no dia que dizem, dia dos namorados, e é o dia em que ela completou mais um ano de vida, então está de parabéns. Eu sou o representante da feira, sou o realizador da feira. Uau, que bom. Então, essa feira, essa feira aqui, uh, qual é o objetivo? Uh, o objetivo da feira é vender presentes. Uh... Ajudar aquelas pessoas que não têm assim, um pequeno emprego e também ajudar a vender um brinde que é para as pessoas poderem se reconciliar para aqueles que é, têm problema quem estão, tá é para isso. E o representante já comprou para a sua amada? Eu já lhe falei lá, como está vendo, ele falei. tem tantos presentes, tira! Onde é que ela está? É, é olha, olha, olha, olha, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem, vem, vem, vem, vem, vem. aqui! Chama, chama a tua amada, chama a tua amada! Oh, mulher! Mulher!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 Não vou desistir mais. <risos> recordes digital, recordes digital é assim. Ficou aí é o convite? Dia, dia 19 de... Dia, dia 1 de novembro. Dia 1 de novembro deste ano estaremos no casamento. <risos> Rui Orlando. Prometo ser o melhor do mundo, mas achamos que ele vai ser melhor do mundo. Vem, amigo mesmo aqui, ele vai ser o melhor do mundo. Muito. Qual é o nome do, do teu amado? três, não pode falar o nome de um porque o não vai ficar um. Então tá fala nome do Lorenzo Lourenço Boa, e assim aí? Não tenho. Bem bonita mesmo não tem namorado. Sou viúva. Ah, oh, que pena. Olha, oh, eu vou terminar outro programa desse, desse momento assim especial, as minhas manas. Então, record digital. O trabalho continua.